Perfeito, Carlos. Bom, eu acho que já são 10 e doze, acho que a gente já podia começar, né? Então, assim, primeiro eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? A gente vai fazer uma apresentação mais interativa aqui, colocando, colocando a, a ideias, sugestões, experiências dos pares, assim, até para desinibir um pouco mais, né? Uh, quem vai fazer a mediação vai ser eu e a Mariana Hessner, do, do DELAI. Fala aí um pouco, te apresenta aí, a Mariana. É, bom dia a todos, pessoal, tudo bem? É, eu sou a professora Mariana, do Departamento de Sistemas Elétricos de Automação e Energia, o DELAI. Tá? E quero agradecer o convite para participar, auxiliar na mediação desse evento. Eu vou ficar de olho nas perguntas ali no chat. E também quero agradecer aos participantes de hoje, né? As professoras Marla, Luciane e Liliana e também o professor Marcelo. Isso é fundamental nesse, nesse período de adaptação que todos estamos passando. Né? Oi, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta. Onde é que fica? Eu não estou conseguindo acessar o, a, a aba do chat. Fica bem na ah, direita, em aqui. cima, Lígia. Tem de pessoas e do lado. Tá, achei. Achou? Tá. Uh, então, antes de, de, de, de a gente começar, enfim, gostaria de fazer um pequeno relato, assim, também, primeiro, agradecer a Escola de Engenharia pelo apoio institucional que está nos dando, né, através da Carla, do Luiz Carlos aí, acho muito importante, assim, a gente foi, a gente entrou em contato com a Carla... É, conversando sobre a nossa ideia e mais que prontamente ela ofereceu apoio institucional da escola, né? Nos grupos e ajudando a divulgar isso, eu acho muito importante. A escola está bastante mobilizada e bastante preocupada com isso, né? Então, é, muito obrigado pelo, pelo apoio institucional aí, né? É, em segundo, gostaria de agradecer os palestrantes, né? A Marla, a Liliana, Luciane e o Marcelo Farenzena né? Meio. Departamento de Direita né? Mas eu acho que eu admiro muito o trabalho de vocês, né? Que eu sei que envolveu um, um tempo de, de preparação aí de alguns professores e, e agradecer muito esse trabalho altruísta, né? De simplesmente é, se apresentar para ajudar os colegas, eu acho isso uma coisa muito nobre, né? Não estamos ganhando os créditos, não estamos ganhando nada na nossa, no nosso rádio, estamos aí simplesmente para ajudar os colegas, eu gostaria de parabenizar o tempo é, gasto, para organizar, me ajudar a organizar e, e deixar esse evento mais, é, digamos assim, mais pomposo, tá? Uh, então, então, qual que foi a ideia inicial do, do ciclo, né? Veio de algumas conversas minhas do é, a respeito de todas as dificuldades que a gente está vendo, né? E a gente viu, viu assim que trocar a experiência entre os pares ia ser uma forma muito é, muito importante, assim, primeiro de, da desinibição, né? Então, né, quando a gente está vendo o relato dos pares, aparecer é aqui que dúvidas de mais diversos níveis de complexidade, de nu, nu, dúvidas mais, mais básicas, mais avançadas, eu acho que quando a gente está entre os pares, né, até no próprio departamento, fica tudo mais, da própria escola, fica tudo mais tranquilo, mais relaxado, né? Então a ideia é, também nesse formato, fazer um relatos mais, mais uh, desinibidos, assim, né? Então, foi essa ideia, assim, que, que a gente, que levou a gente a, a montar esse formato, né? E a gente começou no primeiro formato, com, com o Alberto e com a Mariana, é, a respeito da, de, do uso dos equipamentos, né? Então, a gente via que a gente estava com medo, frente à nossa leitura, de que a pessoa não estava usando muito os equipamentos, não estava se mexendo um pouco, né? Porque as aulas estão voltando aí, né? Então, a ideia é começar a mostrar essas qual, ajude o pessoal a decidir qual é melhor, né? Eu particularmente, por exemplo, quando eu vou uma coisa assim, né, algum equipamento, algum eletrônico, alguma coisa para minha casa, o que, que a gente faz? A gente vai na calve, pega, testa. Hein? A gente não pode fazer hoje, né? Mas, né? Existe vários reviews no YouTube, pega opinião, né? É que também tomou um tempo, né, e por fim eu pergunto aos meus colegas, vejo quem já tem, e essa, né, algum equipamento, o que, que ele acha, qual que é a opinião, os prós e contras, né, né, de alguém mais próximo, assim, eu acho que é essa ideia, né, pegar a opinião dos colegas em relação né, trocar dicas, olha, com esse equipamento eu faço desse jeito, ah, eu tive problema com esse equipamento teve uma luz, daí a luz estava atrapalhando, eu usei tal método para melhorar, enfim, já pegar essas dicas assim, ganhar tudo mais mastigadinho, né? E é isso, é essa mais ou menos a ideia do nosso trabalho hoje, né? Da, da nossa direção da nossa que a gente vai tomar hoje, tá? Eu vou pedir para vocês, né, embora a gente tenha poucas pessoas na sala, eu vou pedir para vocês o seguinte, que vocês coloquem as perguntas por chat, tá? a Mariana vai organizar as perguntas aqui, e depois no final a gente faz um... Um, agrupa as perguntas semelhantes por participante, aí a gente é, parte é, para uma sessão de, de dúvidas e perguntas, tá? Vou estar vou, tá mais, mais organizado. assim, primeiro a professora Marla, do departamento de engenharia química, que vai falar, depois o Farenzena, a professora Luciane vai falar a experiência a respeito do computador que ela, que ela usa, e depois o professor Marcelo, não, desculpa, o professor Marcelo, Luciane e a professora Liana. tá? os próximos encontros, se vocês quiserem deixar a opinião no chat também. Segunda feira temos sobremesa digitalizadora, a professora Raquel da Física e a professora Jordana e a Júlia do Departamento de Engenharia e Química vão dar o relato das experiências dela, né. A gente está pretendendo um de tablets, né, para fechar, digamos, um ciclo de hardware, então essa de mesa digitalizadora segunda, fazer um só de tablet, talvez veja se o Farenzeno pode voltar na sexta que vem e, e pegar mais professores, né, atos Uh, e algumas outras ideias são é é, plugins do Chrome, né, uh, software de gravação e o Microsoft Teams, né, dicas de uso desses softwares. Então, a gente está pretendendo fazer isso. E caso vocês tenham alguma ideia, queiram é, dar sugestões ou, ou contribuir, alguma pessoa que vocês saibam que, que use e possa contribuir com alguma dessas, vocês podem colocar no chat aí, ou mandar um e-mail para mim para a Mariana. Tá? Eu vou começar com o um relato da professora Marla, a professora Marla é, tem um relato bem interessante que ela tem o é, um caminho todo, digamos assim, né, ela percorreu várias alternativas e acabou trazendo, uh, acabou escolhendo uma delas, né, então, essas várias alternativas ela vai dizer os prós e contas de que ela foi de cada um, e depois ela, a gente vai passando para professores que usaram alternativas diferentes da professora Marla, certo? Só um minutinho, eu pedi para o pessoal quem não está falando para habilitar o microfone para estar ruim, por favor. Tá, habilitei o microfone só quando for falar. E aproveitando, da pal... falando da palestra de segunda, Edson, o horário, né? Qual o horário? 10 horas, segunda-feira às 10 horas. Eu vou eu começo a apresentação então, Edson. Pode começar. Então, professora Mara, do Departamento de Química, professora da disciplina de reatores e outras, né? Pode, pode tomar a palavra, professor. Obrigada. Eu já, já chego lá. Só um momentinho. Ah, vocês enxergam a apresentação? O cartazinho? Sim. Bem, boa tarde para quem... Um, ainda não comprimentei, né? Então, é, esse é um relato de. de uh, por favor, eu acho que é o Pedro Melo que está com o microfone aberto. Está é, Não que... tá aqui. Não. Tá, tá, tá. tá. Agora tá Agora Bom, muito obrigada. Então, a ideia desse relato aqui é, é começar dando uma visão de conjunto do que, que a gente tem disponível como tecnologia, ou do que eu conheço que tem disponível como tecnologia, e depois uh, já há uh, relatos programados, a professora Luciane vai falar do, especificamente dos tablets, o, prof, o professor Farenzena, enfim, cada um vai falar da tecnologia que está mais habituada. De cara, eu já peço para vocês que não se ofendam com a minha maneira de falar, tá? Então, quando eu digo, isso é muito complicado, é muito complicado para mim. Não quer dizer que seja para vocês. Demora muito, demora para mim, tá? Não tô. É, é uma coisa muito particular qual é a dificuldade ou o tempo que se leva com cada... Com cada recurso. Bem, então, e agora, né? O que, que que aconteceu? A primeira possibilidade que eu enxerguei foi gravar vídeos. E dois tipos, né? Ou apenas o professor falando, que seria muito próximo de uma aula tradicional, ou aquele tipo que se grava o professor mais slide. Aí eu percebi que, para isso, eu precisava um microfone de lapela, um tripé para celular, uh, vários e vários tutoriais do YouTube, como iluminação, fundo e tal, e os softwares uh, adequados. Então, os softwares para esse tipo de projeção, para fazer esse tipo de vídeo, que eu identifiquei como sendo mais uh, imediatos de usar, são o OBS Studio e o OpenShot. Bem, aí o que, que acontece? Uh, qualquer um desses uh, softwares, quando se grava o vídeo, Havendo algum erro, se passar o caminhãozinho da Liquigás, tocando uma musiquinha lá embaixo, ou se a gente cometer um ato falho, tem duas escolhas. Ou começa tudo de novo, ou edita. Editar vídeo do ponto de vista de compreender como funciona é fácil, mas dá um trabalho danado, é uma coisa assim, tipo, com todas, em tão curto espaço de tempo, eu não ia conseguir editar os vídeos, e eu sou cri-cri, tá? Isso é bem pessoal. Uh, por exemplo, eu poderia deixar passar. Ah, azar, deixa os alunos rirem do caminhãozinho da Liquigás que está passando lá embaixo. Mas não, não é para mim, tá? Aí eu, que, eu teria que editar muito isso ia ser um tempo absurdo. Então, uh, gravar o vídeo aberto com a minha pessoa, falando, ou mesmo no OpenShot, eu achei que era demais, que ia gastar muito tempo, e resolvi usar esse, essa técnica, eu uso, mas para introduções. Oi, pessoal, o que, que vocês... Na, nessa, nesse tópico, eu espero... Tá, daí deu, sumi. Tá? Aí, a solução é, mais rápida é o famoso vídeo de PowerPoint. O vídeo de PowerPoint, ele tem algumas vantagens do ponto de vista de editar. tá? Porque ele grava só a lâmina e com isso é possível regravar o som apenas daquela lâmina. E além disso, ele é possível corrigir, por exemplo, trocar uma figura, arrumar uma legenda sem desgravar o vídeo. Então, com isso, o material fica mais limpo e também se aproveita muita coisa que já era existente. Mas acontece que eu leciono o projeto de reatores. né? projeto de reatores é, envolve muitos exemplos com equações e equações matemáticas, o que me exigiria usar o editor de equações. Equações é um um gargalo, né, ele consome realmente muito tempo. Aí, uh, que soluções existem para não usar o editor de equações? A primeira solução que, que se encontra e, assim, cai no colo da gente, é a mesa digitalizadora. Segundo os youtubers, a OACOM é a mesa mais, de melhor qualidade, e tem lá uma... Uma mesa digitadora de entrada, na base dos 600 reais, que tem a, a desvantagem de, de, de ter que escrever olhando para o computador. Ela requer prática. Tá? E depois, todas as outras que têm o nome Paper Edition, no no título, elas permitem que se escreva no papel e se enxergue o que se está escrevendo. Mas aí os precinhos são esses que vocês estão vendo aí e cabe a cada um decidir o que quer investir. E segunda-feira tem uma palestra específica sobre mesas digitalizadoras. A solução seguinte é um tablet que permite escrever na tela. Eu tenho um, é muito antigo, não me atende. Aí eu vi vários tutoriais no YouTube e estavam oferecendo esses aí, o Galaxy Tab A. Mas eu sou muito desconfiada, né? Fui no shopping, quando abriu, fui olhar e é uma coisa. Não justifica nem sem pila, escreve tão mal quanto o meu antigo. Existem outras soluções que escrevem melhor, que, até, que pode apoiar... A, a mão na tela a caneta tem maior precisão os preços estão aí nessa nessa faixa e tem outras pessoas que vão falar especificamente sobre tablets a único recado assim antes de que qualquer um fale eu já aviso cuidado com a tela porque quando a tela não é possível apoiar a mão na tela um monte de prática para ter uma boa letra né e, claro, o computador que permite escrever com caneta na tela, está aí disponível para todos os bolsos, é só querer é, e se dispor a, a comprar. Mas, além da questão de escrever equações, eu tinha outras necessidades, como tirar foto de amostra de catalisador eu levo as amostras na sala de aula para eles verem, mas não existe mais essa possibilidade. Então, essas amostras teriam que ser fotografadas. E muitos materiais de livros que, em lugar de escanear, se eu fotografasse, ficaria melhor. E também uh, reuniões com os alunos da pós-graduação. E eu sou o tipo da pessoa que não consegue falar se não estiver escrevendo. Que eu gostaria de riscar em tempo real e não usando o mouse e tal. Então, uma solução para essas necessidades, além do fato, né, que se não quiser gastar num computador, é justo, né? Eu tenho um bom computador novo para outro computador novo e eu nem tenho um filho para dar o meu computador velho. Né? Então, quer dizer, eu tenho um filho, mas ele não quer o meu computador velho. Então, habilidade uh, para resolver esse problema. Alô, tem alguém me ouvindo? Sim. Ah, é que a minha tela trancou aqui só um pouquinho. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. A gente parou no slide, já tem um bom computador e não quero gastar. Ah, ah agora deu. Trancou mesmo. É? Então, uma possibilidade de usar o celular, que já está pago né? E, e tem muitos recursos As câmeras de celular são excelentes né? Aí, uh, para foto, de vídeo, de amostra e tal Esse pequeno dispositivo aqui, custo zero, resolve muito bem tá? O que, que é isso aqui? Isso aqui é uma mesa Embaixo da mesa... Se coloca o material que se quer fotografar e o acesso ao celular fica firme, não treme. Não precisa fazer dez fotos para escolher uma. Tira duas fotos, uma com zoom, outra sem zoom e está resolvido. Sai uma foto excelente, de qualidade profissional. O que vocês veem à frente é uma pequena lâmpada e ela deve ser colocada conforme a, se a pessoa é destra ou canhota. E, normalmente, vai precisar mais uma iluminação vista de cima. Né? Na foto da direita, vocês veem a caixinha. É a caixinha do celular suspensa com um espaço para câmera. Tá? É uma coisa muito simples que, para isso, para este problema específico, a funciona perfeitamente. Tá? O truque aqui, o único truque é que, o celular tem que estar na horizontal com relação à mão. Que, ou a foto, ou o que quiser. Para a foto ficar com boa qualidade e poder cortar depois, se quiser. Se for um filme e usar o celular assim, ele vai ficar deitado. Mas não tem problema, porque quando se abre o filme no Windows, já ele oferece uma ferramenta para desvirar. E, se o filme estiver no celular, existe um aplicativo gratuito que se chama Rotate Video FX, que faz isso, que desvira o vídeo. Tá? Bem, aqui é um exemplo das fotos de catalisadores, que com um pouquinho de edição, elas ficam com a mesma qualidade das que se vê aí no livro, enfim. Tá? E uma foto de, um, de uma página escrita à mão, feita com o celular da mesma forma. E, por fim, uh, se quiser escrever uh, e mostrar para o grupo da pós, por exemplo, ah, aconteceu isso, aquilo, e, e vai riscando, existe esse software que se chama IVCAN, que ele uh, projeta tudo que e tudo que está na câmera do celular, ele projeta para o laptop e daí a tela do laptop está sendo transmitida por, pelo que for. Sobre esse software, a professora Liliana tem bastante experiência, eu usei algumas vezes, é bom, funciona bem, mas certamente ela tem condição de falar. Bem, era isso. A ideia era dar uma visão de conjunto e eu fico aberta, eu respondo... As perguntas que eu souber responder, eu com certeza estou disponível. Muito obrigada pela atenção. Uh, eu acho que a gente podia fazer assim, ó, não sei o que, que tu acha, Mariana. Aproveitar que eu achei que a professora Marla se estender um pouquinho mais, mas eu acho que a gente podia, e eu estava eu com medo de avançar muito, mas eu acho que a gente podia abrir para perguntas agora. O que, que tu acha, Mariana? Pode ser, sim. Pode ser. Alguém tem alguma pergunta pra fazer para a professora Marla? Olha, eu vou dizer uma coisa, ela pesquisou bastante alternativas, assim, então, se vocês têm dúvida a respeito de tecnologias, ela, ela sabe de tudo, faixa de preço, vantagens, ah. desvantagens. Oi, Marla, é a Luciane. Ah. Oi, Luciane. Olha só, aquele quando você mostrou aquela foto do papel que tinha umas equações escritas à mão, como é que você fez? Na verdade, você escreveu tudo e tirou a foto embaixo daquele teu dispositivo ou você foi escrevendo em tempo real e gravando? Eu fiz um vídeo, eu fui escrevendo, explicando e escrevendo, como se fosse uma aula, quase só que escrita no papel. E, claro, eu não vou trazer isso aqui há muito tempo Aí eu peguei só um print da tela Para vocês terem uma ideia a, a, O único, digamos, senão desse tipo de recurso É, é a iluminação É por isso que eu estou perguntando Eu queria saber como é que ficou uma iluminação tão boa Se você usou o teu dispositivo, aquele é, de marcenaria É, eu usei a marcenaria lá do meu marido é, ele tem uma empresa, Lanza Engenharia Então eu brinco com ele, Lanza Engenharia Construções né? Ele fez para mim aquela mesinha E a, a, tem essa lampadinha lateral Que é do lado contrário à minha mão Que eu sou destra E eu coloco em geral isso em, próximo a uma janela minha escrivaninha fica embaixo da janela Mas eu tenho também uma Necessário ilumina de cima o segredo da iluminação com abajur. Eu descobri lá nos youtubers é cobrir a lâmpada com um papel manteiga. O papel manteiga ah. deixa mais difuso, difuso. e não faz... Uhum. É, não faz sombra, né? Senão a gente vai perdendo uhum. e tem sombra para todo lado. Fica parece boa. cheio de a, a, a, a transmissão. Obrigada. É uma... Parabéns, é... Essa dica do uso do celular é fantástica, né? Ah, muito obrigada. Eu fui, eu fui criando em cima, né? Porque, realmente, eu não gosto de escrever com aquelas canetinhas em cima de tela. No, no tablet que eu tenho, não, não consigo me adaptar. Mas os vídeos com PowerPoint estão ficando bons. E aí, no vídeo, eu digo assim... Este exemplo está separado no vídeo tal. Aí o aluno vê o meu videozinho uh, curto, tá, gente? É sério, é muito chato o vídeo de PowerPoint escrito no fundo, falado no fundo. Então é 15 minutos, top assim, no máximo. Para o vídeo e diz, ó, oh, se... tem um exemplo no outro vídeo. Tem um vídeo lá que tem um exemplo resolvido, faz o exercício, aí faz a criatura se mexer, porque 50 minutos de PowerPoint falado, ninguém merece. E outra, tem. Aí fica difícil de fazer upload e download, né? Fica muito pesado o arquivo. Ô, Marla, mas daí tu usa os vídeos do PowerPoint de forma assíncrona, né? Para eles. assim? claro, claro. Fica disponível num. num... Eu dou o um link no Moodle e eles vão lá. Não, porque eu tentei usar de forma síncrona, fica é totalmente sem graça. Ah, gente... não. Não, não é, é sem graça, tá? Seria não, bem não mais é melhor a gente falando, né? Eu... É, não, seria é bem mais interessante uh, com o OBS Studio, onde tu consegue colocar a lâmina e tu aparece do lado. Uhum. Só que aí, uh, a edição é a edição de vídeo. Aí tem uhum. que ter tempo para fazer corte, pelo menos, né? Uhum. Então, a edição do PowerPoint eu acho mais, mais fácil. É, é bem bom. E tem outra, outra mãe aí, que é o seguinte, o PowerPoint, ele exporta para vídeo, para MP4, né? Só que quando ele exporta, mesmo escolhendo uma qualidade média de vídeo, fica um arquivinho mais pesado. Quem fizer uma gravação de muito tempo uh, poderia testar um outro, um outro software que se chama ocan que ele grava a partir da tela, então isso é chato, porque tu vai ter que ver toda a tua apresentação de novo para gravar, mas aí uh, o tamanho do arquivo é a metade do PowerPoint, do exportado pelo PowerPoint. Metade não, é 40% menor. Eu não escutei, Edson. Não sei se o teu microfone está aberto. Não, eu, eu, eu esqueci de abrir. Uma coisa que eu tinha comentado também, quando, a respeito do celular, era a questão do foco, né? Tu tem que colocar o, o foco no manual para evitar que ele dê o foco na tua caneta ou na tua mão, né? Isso. Mas isso também se resolve... Uh, quer dizer, resolve não. Fica muito mais suave quando se põe o celular na horizontal. Porque daí aparece o que tu tá escrevendo e, e a tua mão some da câmera. Se o celular estiver na vertical, toda a tela praticamente é ocupada pela tua mão, né? Sim, é uma boa dica mesmo. <risos> Deixar ele deitado, na verdade, né? Faz a captura é com ele assim. deitado, né? Exato. Daí a tua mão some um bom pedaço. Fica a caneta e os dedinhos. Mais alguma pergunta, pessoal? Oi, tá, eu, bom, bom dia para todos, né, a quem eu não, quem não estava aí quando eu entrei. É, na verdade, é, deixa eu fazer um relatozinho, até porque o dispositivo que eu usei ontem é bem parecido com esse dispositivo que a Marla mostrou ali. É, quem foi meu, meu aluno, né, e vários ali da engenharia química foram, sabem que eu gosto de dar aula no quadro, né, então quando começou essa questão aí do ensino remoto, eu confesso que eu fiquei bem preocupada, porque eu ia estar tá fazendo uma coisa que eu nunca tinha feito, né, que era usar uh, slides, tá, eu gosto de escrever no quadro, eu faço tudo no quadro, bom, aí o que, que aconteceu? Essa semana eu comecei a dar aula, e acho bem importante, assim, fazer esse relato, assim, bem rapidinho, uh, aí eu usei esse dispositivo que é parecido com aquele dispositivo da Marla, só que o que, que acontece? Em vez de ter aquela caixinha onde fica o celular, eh, tem um vidro na parte de cima. E aí tu coloca o celular em cima do vidro, né, com a câmera voltada para o vidro, e aí a, a, a câmera filma né, tudo que está ali, eh, que está tá embaixo, né, que está em cima da mesa. Né? Então, essa é, essa é a ideia. É, bom, aí o que aconteceu? Eu dei uma aula com, com slide, né, e com, eu tenho um tablet com canetinha, achei horrível escrever, é, fiquei com problema no pulso, e acho que só pode ter sido disso, porque eu dei uma aula terça de noite e outra quarta de manhã na pós, e aí fiquei com muita dor no pulso, acho que foi disso, né, porque eu fiquei escrevendo uh, com a canetinha né? no tablet. Primeiro fiquei com o tablet, assim, baixado, né, em cima da mesa, aí deu problema de esquentar também, tem esse problema também, né, claro, uma aula ali, foi uma aula, uma hora, quase duas horas, aí o tablet esquentou, e aí travou, e eu tive que uh, demorar um pouquinho até voltar, né, porque o meu tablet, não sei se é o um problema do meu tablet, né, mas ele esquenta, uh, talvez eu tivesse com alguma, talvez tivesse ligado ele na eletricidade, agora eu não me lembro bem, bom, mas enfim, aí deixa eu só relatar bem rapidinho pra vocês o seguinte, ó, Aí o que que aconteceu? Aí na aula de ontem, uh, tá, então eu fiz esse esquema de slide escrevendo com a canetinha, tá. Uh, realmente, né, Marla, a letra fica feia, né, não tem como. Aí, o que que, aí ontem eu tinha, eu tinha que dar uma aula uh, na graduação, e era uma aula assim, ó, que, aula, uh, que tem mais equações, tá, eu resolvo, né, escrevo todas as equações lá da, da conservação, da quantidade de movimento, do calor, da massa, e aí eu digo, não, eu vou fazer diferente porque eu não tenho preparado slide, o que foi que eu fiz? Eu coloquei uma folha embaixo, né, dessa minha mesa e fiquei gravando a aula, não, eu fiquei apresentando, aula síncrona, fiquei apresentando e eu escrevendo, né, nas folhas, tá? Escrevi todas as equações, fui escrevendo nas folhas. E eu achei aquilo ali meio assim, ah, isso aqui é anacrônico, o pessoal não vai gostar, é, né, Ai, hoje em dia com tanto recurso, a pessoa fica escrevendo num papel. E aí, para minha surpresa, no final da aula, eu não estava vendo os comentários, né, eu não estava vendo os comentários, porque eu estava só com a tela cheia, né, compartilhando a minha tela, que era a câmera. Aí, no final, quando eu, né, tirei a câmera compartilhada, eu vi os comentários, assim, ó, e os comentários foram absolutamente elogiosos, tá? dizendo que a aula tinha sido muito melhor que a outra, porque essa disciplina eu tinha dado uma aula na terça, né, com a canetinha. Então, uh, para quem gosta desse esquema de quadro, talvez seja uma alternativa, tá? É ficar escrevendo, eu fiquei escrevendo numa folha, e aí depois eles me pediram para eu mandar essas folhas, então eu usei um dispositivo ali do iPhone, e tirei uma foto no Notas ali, ele já criou um PDF, uma folha atrás da outra, eu já mandei para eles. Então, uh, esse dispositivo é bom porque na realidade é, fica assim ó, como se fosse uma aula né, uma aula no quadro negro é né, uma aula no quadro no quadro branco né, agora não é mais é quadro negro é quadro branco então só que a gente tem que cuidar com essa questão é, do aquecimento da tela é ruim também porque é, a gente não fica vendo os alunos mas isso aí não tem como né numa aula assim remota né tem essa dificuldade né? então uh, eu acho que uh, essas alternativas ali são boas eu gostei muito assim Marla. Uh, eu me lembro assim que até o que me motivou foi aquele slide que tu apresentou ali onde tu resolveu um probleminha escrito né e realmente assim a letra fica bonita é a nossa letra né então uh, é muito melhor do que essa questão eu tentei usar uma mesa digitalizadora é bem como tu falou tu tem que ficar tu não tem tu não tem assim uma um controle da tua mão ali na mesa, né, não fica a mesma coisa. Então, para quem acha que isso aí uh, pode ser uma alternativa, quem gosta de dar aula no quadro, eu acho que essa é uma alternativa. Eu estou, assim, bem tentada a continuar nesse esquema agora, porque, assim, ó, como eu recebi né, um feedback super positivo dos alunos, né, talvez uh, eu vá fazer isso. E até, assim, ó, mas eu tenho que dizer isso, que eu não tenho nenhuma aula preparada em PowerPoint. Né, peguei alguma coisa dos colegas, poderia, mas eu teria que montar a partir, né, da aula que alguns colegas me deram, que a Aline me deu, ou que o Márcio me deu, lá em, na parte de condução do calor, uh, então, assim, eu acho que seria, uh, é uma alternativa, né? e aí eu confesso, assim, que ontem à noite eu fiquei bem mais tranquila, porque eu vi que é possível fazer isso. Tá, e aí foi isso assim. Eu botei o vidro. Agora tem essa questão da iluminação também. Acho que tu botar uma lâmpada ali vai resolver meu problema. Eu tive que engembrar ontem assim um abajuzinho aqui, tá? E às vezes tem um problema de foco, mas aí basta que tu mude a câmera para a câmera da frente, para a câmera de trás, o foco já voltou, tá? E não teve aquele problema de aquecimento que tinha tido com o uso da canetinha, porque eu acho que a canetinha na tela ela acaba consumindo muita energia, né? E aí o tablet, o, o meu computador, né? Que é um tablet também, ele acaba esquentando. Tá? Só queria fazer esse relato, então. Obrigado. Muito boa apresentação, Mala. Gostei. Boas ideias. Ah, Obrigada. Obrigado. Lígia, só para entender como é que tu fez, tu colocou um vidro, assim, meio distante do, da mesa, quanto, qual a distância, mais ou menos, como é que tu apoiou o vidro? Tu usou uma pilha de livros, eu vi o tempo... Um não, não, usado... eu fiz... Tá. Não, é, uma, é, é, um, é um dispositivo bem parecido com o da Marla. Tá? É um dispositivo bem, bem parecido. Depois até eu posso pegar ali e mostrar. É uma, é uma mesa, né? são quatro, quatro pezinhos tá? e uma base em cima aberta. Eu botei um vidro na parte de cima. Tá? A distância, é, nessa minha, a distância é 34 centímetros. Eu sei porque eu fiz o desenho né, para o marceneiro fazer para mim tá? E aí é, ó, mas é bem parecida com o da mala, só que ao invés de ter aquela caixinha para botar o celular, é o um vidro. Tá? E aí tu coloca o celular ou o tablet em cima do vidro. é A minha é 30, 35 e 25, tá? 25 de o altura 30. tua, né? Bom, Eu vi que a tua é um pouquinho mais baixa que a minha. É 30 e depois ela tem uma, uma, um lado maior de 35 e um lado menor de 25. Não pode ser grande demais, porque tem que ficar confortável na, na escrivaninha, né? Depende, de, eu, eu coloco a mão pela abertura de 25, porque daí se enxerga super bem, pela abertura de 35, não, a, a mesa não te atrapalha, tu enxerga perfeitamente, tu tá vendo. Sim. Tá? E a altura não é muito importante, porque acerta no foco do celular, né? aproxima para ou um, não faz um, mas é 30 35 e 25. É no meu caso uma altura importante, porque aí ela pega, ela pega a, a uma folha A4 inteira, né? Na na no sentido retrato, né? Ah, sim. Tá? Então aí, aí é importante para em função disso, né? Sim, tem uma altura mínima. Exato. Eu acho que no embaixo do que 30 vai dar problema. Tanto vai ficar desconfortável, como para filmar também. Bom, legal, obrigado pelo relato, Lich. Acho que foi bem interessante. Tanto a iniciativa da Marla quanto a tua, depois a gente vai ver a da Liliana também, mostra que também dá para dá usando no um improviso que soluciona os nossos problemas. Temas, né? é, não sei se tem mais algum comentário, mais alguma dúvida, ou posso passar para o próximo. Eu vou passar para o Farenzeno para o próximo fazer o relato do seu né, da, da, da sua forma de preparação de aulas aí.